Olá! Vamos trabalhar um pouco com soma, subtração, multiplicação e divisão quando você tem número com vírgula. A gente sabe que quando aparece a vírgula, dá um pouquinho mais de trabalho e você tem que prestar atenção em certos detalhes. Primeiro, ao prestar atenção em detalhes, nada mais é do que não passar por cima das regras básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Primeiro, quatro operações com decimais. Soma. Para números decimais, ou seja, os números que têm vírgula, temos que colocar vírgula embaixo de vírgula. Senão eu não posso somar. Por exemplo, 45,32 somado com 7,25. Tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Então, 45,32, quem vai embaixo? Vírgula embaixo de vírgula, vírgula tem que ser aqui. Então, 7,25. Ah, é uma regrinha básica. É essa regrinha básica que o pessoal esquece. Não pode deixar passar. Agora soma, 2 mais 5, 7, 3 mais 2, 5, tem vírgula? Aqui também tem vírgula, beleza? 5 mais 7, 12, sobra 1, um. esse 1 um virou o quê? Virou decimal, sobra com aquele, soma com aquele cara, 5, 52,57, 52 é a parte inteira, 57 é a parte decimal, esse cara aqui quando sobrou 1 um lá, ele foi, saiu da unidade, e foi para a dezena, tem que somar, beleza? Tranquilinho, vírgula embaixo de vírgula. Vamos ver outro exemplo. Coloquei mais um aqui para a gente identificar. Tem que somar vírgula embaixo de vírgula. Então, você vai colocar 5,731 somado com quem? Olha só, a vírgula está aqui. Aqui vem a vírgula na frente, o 18, depois o 27. Aqui você vai somar. Sempre, por costume, quando você... Vai somar número com vírgula e está faltando um camaradinha lá, o que, que você faz? Coloca zero. Acrescenta zero aqui. Faz diferença 18,27 ou 18,270? É o mesmo valor. Por isso você pode acrescentar zero lá atrás, quando forem necessários, para deixar a conta esteticamente melhor. Somando 1 um mais 0, 1. 3 mais 7, 10. Vai 1 um para a unidade anterior. Vem para cá. Posterior, na verdade. 7 mais 2. 9 mais 1, 10 de novo. Vem 1 que vai sair dos décimos e vai passar para a unidade. 5 mais 8 vai dar 13, mais 1, 14. Aqui está a vírgula. Sobra 1 de novo que vai para lá, 2. 24,001. Cuidar que tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Vamos mais um exemplo aqui. Coloquei um mais um mais aqui para a gente fixar. 14,8 mais 0,305. 14,8 mais 0,305. Olha só a montagem. Tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Cuida, a tendência da gente errar isso aqui é grande. Toma muito cuidado. Preenche 0 e 0 aqui para ter certeza do que você está fazendo. Somando, 5, 0. 8 mais 3 dá 11. Vai 1 lá para a unidade. Dá 5, dá 1. E aqui vem a vírgula. 15,105. Ou seja... Cuidados básicos aí só para colocar vírgula embaixo de vírgula e fazer a conta corretamente. Coloquei mais um aqui com três frações, três números decimais. Somando três números decimais, mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. Aqui ah, eu coloco primeiro, quem eu coloco depois. Não faz diferença, não tem, não tem distinção. Por quê? Você faz uma soma, quando você vai somar parcelas, a parcela que você coloca primeiro ou depois não vai fazer diferença. Então vai ser 5,47%. Mais vírgula embaixo de vírgula, então aqui vai o 7, lá na frente vai o 22, 22,7. Vírgula embaixo de vírgula, aqui vai a vírgula, aqui vai o 0, aqui vai o 39. Para ficar esteticamente melhor para resolver, a gente coloca 0 aqui para você entender melhor o que você está fazendo. Se quiser colocar 0 aqui, 0 aqui para entender o que está fazendo, também não faz diferença. Só que ajuda por quê? Porque aí você tem a mesma quantidade embaixo de cada um e consegue identificar melhor. 7 mais 9 dá 16, coloca o 6 aqui, sobra 1 aqui, 3 mais 7 dá 10, mais 5, 15, vírgula, e lá sobra 1, porque quando você somou aqui foi 1 para a unidade, 7 mais 1, 8, e aqui 2, 28,56, sempre tomando cuidado, vírgula embaixo de vírgula, se quiser preencher com zeros, Faço para você talvez não fazer alguma coisa errada e saber o que está acontecendo, faltou um cara aqui. Beleza? Nada difícil. Vamos ver como é que fica na subtração. Na subtração de decimais, ou na conta de menos, ou na diferença, na subtração com decimais, a exemplo da soma é vírgula embaixo de vírgula. Sempre que você for fazer soma ou subtração com números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Então aqui você vai ter que tomar alguns cuidados a mais na conta de menos. Primeiro, 45,78 menos 12,65. Olha só, vírgula embaixo de vírgula. Nesse primeiro aqui, simples, coloquei um bem simples para lembrar. 8 tira 5, sobram 3. 7 tira 6, sobra 1. Aqui era vírgula, continua vírgula. 5 tira 2, sobram 3. E 4 tira 1, sobra 3. 33,13. Fácil, molezinha. O próximo, o próximo eu coloquei aqui com alguma diferença já. Se você dá uma olhada nesse aqui, você vai ter 81,47 menos, como é vírgula embaixo de vírgula, aqui vem o 7. Lá vai 3, 1, 2. Esta diferença aqui. O que que já muda nesse exercício? Muda o seguinte, eu quando não tenho casa, preencho com zero. A ah, 0 tira 2 dois, 2. Dois. Dois, nada disso. Você tem 0 vai tirar 2, você vai ter que Como é que você vai tirar 2 de 0? Você vai ter que emprestar. Você vai ter que emprestar do cara que está mais à sua direita do lado de cá. Então, primeira coisa, o que que eu vou pegar? 7 vou emprestar Pro zero. 0. Você vou emprestar esse cara vai virar 6, aqui vai virar 1. Um. Beleza? 10 tira 2 dá 8. 6 tira 1 um, dá 5. 4 tira 3, dá 1 vírgula. Opa, 1 tira 7, não dá de novo. Vou emprestar de novo, o cara vira 7, aqui vira 11. 11 tira 7, aí vai sobrar 4. E aqui, 7. Viu a diferença? Ó, cuidado que aqui você tem que preencher 0 para fazer a conta de menos. Muita gente, ah, 0, aqui tem o 2, coloca o 2 para baixo. Acaba errando o exercício por um mero detalhe. Lembrar sempre que você tem que emprestar do cara. O próximo, botei mais um aqui. Esse aqui também eu tenho que rir muitas vezes quando eu vejo os erros que o pessoal comete. Tomar cuidado. É, ah, esse número não tem vírgula, então vai embaixo. Bast... Não vai. 7 tem vírgula sim. É 7,00. E aqui, 0,43. Para montar a conta de menos desta maneira. O 7 tem vírgula sim. Se ler é um valor exato, a vírgula está depois do último número. Agora eu vou emprestar, vou emprestar do 7 para poder fazer a primeira diferença do lado de cá. Eu tenho que tirar 3 de 0, não posso. Então do 7 eu vou emprestar, ele vira 6, ele empresta 1 aqui. Se 10 vai virar 9, ele empresta 1 aqui. 10 tira 3, agora dá para fazer. 10 tira 3, sobra 7. 9 tira 4, sobra 5. 6 tira 0, sobra 6. Aonde estava a vírgula? Aqui. 6,57. Cuidados que você vai ter que emprestar para lá para poder fazer a subtração. Outro exemplo aqui. 9,1 menos 3,751. Vírgula embaixo de vírgula. 9,13 vai embaixo do 9. 7,5,1. Para fazer diferente, primeira coisa, preencher com zeros aqui para poder fazer a conta. Agora eu vou fazer a diferença Mas para começar eu já sei que aqui não dá para fazer Vou ter que emprestar De quem eu vou emprestar? Desse 1 que é o primeiro número diferente de 0 se eu vou para lá Então aqui vai ficar 0 e eu empresto e se vira 10 Mas esse 10 vai virar 9 porque eu vou emprestar para esse cara aqui 10 tira 1, sobram 9 9 tira 5, sobram 4 0 tira 7, não deu de novo Vou ter que emprestar desse 9, vai virar 8 e esse cara vira 10. 10 tira 7, 3.8 tira 3, 5. 5,349. Cuidado com essa ideia do empréstimo aqui, porque senão ainda não tem, eu tenho que ir na próxima unidade e pegar pessoas emprestadas, porque eu não tenho o suficiente para te subtrair. Beleza? Vamos para adiante, vamos falar um pouco sobre multiplicação. Bom, já vimos soma, subtração, agora vamos para multiplicação com números decimais. A ideia, números decimais, números com vírgula. Na multiplicação com decimais, efetuamos a multiplicação como se a vírgula não existisse. Normal, como se faz uma multiplicação normal. Depois sim, contamos as casas depois da vírgula para posicionar a nossa vírgula. Então, no primeiro exemplo que eu coloquei aqui, 4,71 vezes 2,3. Eu vou fazer a multiplicação como se fossem 471 vezes 23. Eu sei que aqui tem uma vírgula e aqui tem uma vírgula. Mas na hora de efetuar a multiplicação, eu vou fazer de conta que elas não existem. Eu faço a multiplicação como se fossem dois números inteiros normais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2 lá porque passou, passou duas centenas, certo? Aí, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Agora, vou para o cara de baixo. Lembrando-se, quando eu multiplico 2 por aqui, eu tenho que deixar um espaço aqui para soma. Por quê? Esse 2 é dezena. Dezena multiplicando unidade vai dar dezena. Não pode colocar embaixo da unidade. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. Um. 2 vezes 4, 8. Mais 1, um, que foi 9. Agora, é só somar. 3. 1 um mais 2, 3. 4 mais 4, 8. 1 mais 9, 10. Agora eu vou para a parte de contar as vírgulas. Olha lá no meu original, esse número tinha uma casa depois da vírgula. Aqui ele tinha duas. Então, no total, são três casas depois da vírgula. Três casas depois da vírgula, uma, duas, três, 10,833. Fácil, fácil, fácil. Nada complicado. Sempre confira, depois que você terminou, dá uma olhada lá. Bom, era 2 vezes 4, 2 vezes 4 que é a tua parte inteira, é 8. Como tem casos depois da vírgula, tem que dar mais do que 8, mas não muito longe. Ó, deu mais do que 8, deu 10 e pouquinho, quer dizer, faz sentido a minha, o meu resultado. Coloquei mais um exemplo aqui, 52,3 vezes 1,04. 52,3 vezes 1,04. a hora de fazer a multiplicação, nem olhe para as vírgulas, multiplique normalmente. 4 vezes 3, 12, sobra 1. 4 vezes 2, 8 mais um, 9. 4 vezes 5, 20. 0. Não esqueça, pelo fato de ter esse zero aqui, coloca lá. 0, 0, 0, só para você não se perder. Agora 1. Um, 1 um é 1 centena vezes a unidade, dá 3 centenas. Por isso, esse 3 tem que estar tá embaixo aqui, ó, na terceira casa. Aqui eu pulei um espaço e aqui eu pulei espaço também. Então vai lá. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 um vezes 5, 5. Agora é só somar. 2 aqui, 9 aqui, 3, 4, 5. Agora eu volto lá no original e conto as casas. O primeiro tinha uma casa depois da vírgula e o outro tinha duas. Ou aqui mesmo, duas casas, uma casa, três casas. Conto três casas de lá para cá. Não vai me contar daqui para lá. Uma, duas, três casas. 54,392. Faz sentido? Faz. Era 52 e pouquinho vezes 1 e pouquinho. Quer dizer, não pode passar muito disso. Foi só para 54 e pouquinho. Tranquilo, fácil. Próximo. Quando eu multiplico um número com vírgula e o outro é um número inteiro, faço normalmente também. 9,42 vezes 15. Multiplico como se a vírgula não existisse. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 1, 21. Vai 2. 5 vezes 9, 45. Com os dois que foram, 47. Multiplicar por 1 é tranquilo. Mas aqui é 1, uma dezena vezes a unidade. Então dá duas, duas dezenas. Não pode colocar embaixo da unidade. Por isso aqui não vai número. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 9, 9. Agora eu somo. 0, 3. 4 mais 7, 11. Vai 1. E aqui, 14. Vai 1 lá na frente casas depois da vírgula. O primeiro tinha duas, esse não tinha nenhuma. Então, duas casas vem aqui. Resposta qual é? 141,3. Só preciso de uma casa na resposta. Claro, se eu colocar ou não o zero aqui atrás, não faz diferença. Geralmente, quando é valor em reais, tem que colocar as duas casas. Por quê? Porque aí trabalhamos centavos e ia colocar 30 centavos. Mas se é um valor normal, sem ser reais, a gente coloca 141,3. O outro zero a gente não coloca. Coloquei um terceiro, quarto exemplo aqui. Em que você tem multiplicação de três números Você tem esse vezes esse vezes esse Prioridade, qual é a prioridade de multiplicação? Da forma que aparece Operação, multiplicação e multiplicação Tem a mesma importância Então eu faço o que vem primeiro Começo fazendo 1,02 vezes 1,5 Faço como se fosse 102 vezes 15 Sem as vírgulas 5 vezes 2, 10 Vai 1, como lá é 5 vezes 0 O 1 que foi, fica 5 vezes 1, 5. 1 vezes 102 vai dar o próprio 102, não tem problema. Só não esquece de deixar o espaço aqui. 0, 3, 5, 1. Casas depois da vírgula. Esse cara aqui tinha duas, esse tinha uma. Então, eu tenho que contar três. Três casas aqui. Sobrou o 1,53. Não preciso contar o zero. Agora, esse 1,53, eu vou multiplicar por quem? Pelo 2,7. Multiplicando pelo 2,7 também, como se a vírgula não existisse. 7 vezes 3, 21, sobra 2. 7 vezes 5, 35, 35 mais 2, 37, sobra 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que foi antes, 3. Somando, 1, 6 mais 7, vai dar 13, sobra 1. Esse 1 continua, 4. Agora sim, casas depois da vírgula duas lá, uma aqui, três casas depois da vírgula. Resposta 4,131. Difícil? Não, muito fácil. Já vimos soma, subtração, multiplicação. Agora vamos para a divisão. Na divisão com decimais, dá um pouco mais de trabalho, porque nós temos que nos preocupar com a vírgula antes de começar a divisão. Claro que no resultado da divisão pode aparecer número com vírgula também, mas... Em divisão, antes de começar a divisão, a gente tenta eliminar essa vírgula. O que? Sumir com ela para que ela não atrapalhe na hora de fazer a divisão. Então, para dividir números com vírgula, temos que igualar as casas depois da vírgula. Nós igualamos as casas depois da vírgula para aí sim fazer de conta que ela não existe. Por exemplo, 1104 dividido por 3,2... O fato de eu querer dividir esse cara por um número com vírgula, na hora da montagem da conta, está lá 1.104 dividido por 3,2. Esse cara aqui tem uma casa depois da vírgula e o de cá não tem o que eu faço. Coloco onde é a vírgula está aqui, coloco um zero lá. Para representar o quê? Mesmo número de casas depois da vírgula nos dois. Quando eles têm o mesmo número de casas depois da vírgula, eu faço de conta que a vírgula não existe mais. Se a vírgula não existe mais, eu posso fazer a divisão. Agora sim, eu tenho 11.040 dividido por 32. Tranquilo, agora para fazer o cálculo. Começo sempre pegando os primeiros. Dois primeiros, dá para dividir por 32? Não dá. Então vou ter que pegar os três primeiros. 110 dividido por 32. 110 dividido por 32 vai dar três vezes. Quatro vezes não vai dar, porque quando eu faço 4 vezes 3 dá 12, passa. Três vezes dois, 6. 3 vezes 3, 9, 96. Tenho que tirar 96 de 110. Eu sei que ao 96 só falta 4 para ele chegar no 100. O outro lá não é 110? Opa, então 4 mais 10, 14. Ah, não entendi. Não entendeu? Beleza, faz da forma tradicional. Empresta. Do 1 eu vou emprestar, esse cara vai virar 10. 10 tira 6, 4. Esse cara virou 0. Empresta esse 1, vai lá. 10 tira 9, sobra 1. 14 igual. Eu acho fácil completar dessa maneira. Próximo que eu faço? Eu vou abaixar o próximo número. O próximo número é o 4. Abaixa o 4. 144 por 32. Bom, vai dar uma vez a mais, né? Somou um pouquinho aqui, então vai dar 4 vezes. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. Na hora de subtrair, 4 tira 8, não dá. Vai ter que emprestar. Vai emprestar desse cara que vai virar 3, lá vai virar 14. 14 tira 8, sobram 6. 3 tira 2, sobra 1. 16. Abaixo, próximo. Próximo número, 0. 160 dividido por 34. 160, oh, desculpa, por 32. 160 por 32. Por um acaso, 32 é o dobro de 16. Sempre que isso acontecer. O cara que estiver lá, é o dobro que os dois primeiros aqui. Lá tem um 0 no final, é porque vai dar 5 vezes. Olha só, 5 vezes 2, 10. Sobra 1. 5 vezes 3, 15, mais 1. 16. Fechou, zero. Divisão exata, quer dizer que essa divisão dá 345. No resultado dela, não tem vírgula. Vamos para o próximo. Coloquei mais um exemplo aqui. 6,33 dividido por 2,5. Na hora de armar a conta, 6,33 dividido por 2,5. O que, que nós observamos? Que um tem duas casas depois da vírgula e o outro só tem uma. Significa que eu preciso colocar mais um zero aqui antes de fazer a divisão. Ó. Duas casas, duas casas. Agora a vírgula desaparece. Eu faço de conta que a vírgula não existe. Vou fazer 633 dividido por 250. Agora sim, aqui para lá vai dar duas vezes. Duas vezes zero, zero. Duas vezes cinco, dez. Sobra um, dois vezes dois, quatro mais um, cinco. 500, na hora de eu subtrair, sobra 3, sobra 3, sobra 1, 133. Ah, não tem cara para baixar, quando não tem cara para baixar, o que eu faço? Coloco a vírgula e acrescenta um zero. Agora eu posso dividir 1.333 por 250, vai dar quantas vezes? Bom, ali vai dar 5 vezes, né? final zero aqui, 5 vezes com certeza. 5 vezes 0, zero, zero, 5 vezes 5. 25 sobra 2, 5 vezes 2, 10, com os dois que sobraram 12, 1250, 0, não dá empresta, 13 tira 5, sobram 8, aqui zerou, aqui zerou, 80, 80 por 250 não dá, o que eu faço? Acrescento outro zero para continuar a minha divisão, 800 dividido por 250, 800, 250 vai dar 3 vezes, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 750. 800 tira 750. Não precisa emprestar, porque eu sei que de 700 para 800... 750 para 800, faltam só 50. Eu sei que vai dar 50. Se eu tenho 50, um 0. Vou ver quanto que dá para dividir. Olha, nós fizemos antes o 500 aqui. Não foi nas duas vezes? Então, aqui vai dar duas vezes. 2 vezes 250... Dá 500, sobra resto zero. Então, a divisão de 6,33 por 2,5 é igual a 2,532. deu um número com vírgula também. Coloquei mais um aqui para a gente fazer. Divisão do número com vírgula por um número inteiro. 52,5 dividido por 5. Vai lá. 52,5 Dividido por 5 Primeira coisa, igualar as casas depois da vírgula No primeiro número tem vírgula No segundo não tem Então significa que eu coloco uma vírgula, acrescenta um zero lá Para poder dividir Agora sim, número de casas depois da vírgula é igual? É, posso eliminar a vírgula Fazer de conta que ela não existe Agora eu posso dividir Vou ter que pegar o 52 por 5 dá? Dá, né? 52 por 5 dá uma vez Uma vez 50 50, 52 por 50, né? não por 5. 52 por 50 deu uma vez, sobra quanto? Sobra 2, vou abaixar o 5, abaixei o número e não deu, pra... aqui o segredo da divisão de novo, abaixei o número, não deu para dividir, eu tenho que colocar um zero aqui, agora sim, tem cara para baixar de novo? Não, aí eu coloco a vírgula, acrescenta um zero, não vai me colocar a vírgula lá, antes de colocar esse zero vai acabar errando exercício, Agora sim, quem vezes 50 dá 250? 5. 5 vezes 50, 250, sobra resto, 0. Resposta da divisão, 10,5. Relembrar de novo, tomar cuidado. Quando eu abaixo um número e não dá para dividir, eu preciso colocar 0 lá. Sempre. Baixei um cara, não deu para dividir, eu preciso acrescentar a casa lá para poder continuar a divisão. Se eu coloquei também, vírgula, coloquei um zero lá, não deu para dividir, tem que colocar um zero aqui para poder colocar outro. Tem esses dois detalhes. Vamos ver mais um exemplo para chegar nessa ideia. Vamos lá. Nós temos mais um exemplo de divisão aqui. Se você analisar esse exemplo de divisão, eu coloquei um já que o número de casos depois da vírgula já é igual. Dá uma olhada. 4,43,6 dividido por 1,2. O número de casas da vírgula já é igual, então eu posso fazer de conta que essas casas aqui já eram, não existem mais. Se não existe mais, eu faço a divisão direta agora. Detalhe, cuidado com as divisões com o resultado, para você também interpretar o que está acontecendo. Nessa divisão aqui, eu vou começar pegando quem? Os dois primeiros. Pegando os dois primeiros para ver se é possível dividir por 12. É, vai dar 3 vezes e 3 vezes 12 dá 36. Agora eu tenho que fazer 44 menos 36. Como eu faço? Eu sei que do 36 para o 40 falta 4. E o 44 passou 4 do 40. Quer dizer que a diferença vai dar 8. É uma possibilidade. Diferença 8, né? Não vou botar o menos na frente do 8, menos na parte de cima. Diferença vai dar 8. Se a diferença aqui vai dar 8, se você não tiver essa facilidade, pode pegar também e emprestar lá, vira 14 menos 6, vai dar 8, dá do mesmo jeito. Agora abaixa o 3. 83 dividido por 12. Ao dividir 83 por 12, eu vou ver quantas vezes vai dar. Aqui vai dar 6 vezes. 6 vezes 2, 12. Sobra 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 72. Você pode perceber que 83 para 72 vai sobrar 11. Vou abaixar o próximo cara, que é o 6. 116 dividido por 12. Bom, não chega a dar... Se fosse 120, daria 10 vezes, não dá? Opa, vai dar 9. Também se daria 10, é porque eu tinha... Feito errado o anterior. 9 vezes 2, 18. Sobra 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, que sobrou 10. Neste caso aqui, sobraram quem? 8. Tem cara para baixar? Não. Quando não tem, o que eu faço? Coloco vírgula. Ao colocar vírgula, acrescenta um zero. 80 dividido por 12. Ao dividir 80 por 12, vai dar 6 vezes. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6 mais 1 que sobrou, 7, 72. Você vai subtrair, você vai ver que vai dar 8 de novo. Ora, se deu 8 de novo, vai baixar o número, vai acrescentar o zero, não vai dar 80 de novo? De novo não vai dar 6? De novo vai dar 72 aqui embaixo. De novo vai sobrar 8. Quer dizer que isso aqui é uma dízima periódica. Essa divisão nunca vai dar exata, vai dar 6, 6, 6 agora até o infinito. Significa que a resposta é 369,66 dízima periódica. Não vai dar uma divisão exata. Vai para o infinito. Beleza? Nem sempre dá uma divisão exata. Tomar cuidado com isso. Continuando aqui. O próximo exemplo. Coloquei mais um aqui para ter várias casas. Você já reparou que as casas depois da vírgula são iguais? Mas eu coloquei com outro objetivo. 736, 0,64 dividido por 0,032. Primeira coisa, você observa que o número de casas depois da vírgula é igual. Então, faz de conta que ela não existe. Aqui não existe, quer dizer, aqui não vai existir quem então? Não vai existir toda essa parte. Eu vou estar dividindo só por 32. Tomar cuidado com isso que elimina uma parte grande aqui, para não fazer errinhos aí nesse negócio. Agora sim, agora eu vou dividir. Começo pegando quem? Os 73. 73 por 32 não chega a dar três vezes, só vai dar duas vezes. Duas vezes 32 dá 64. 73 tira 64. Se fosse 74 e 64, sobrava 10. Então, como é 73 e 64, vai sobrar quem? 9. Abaixo o próximo valor, que é o 6. 96. 96 por 32, opa, vai dar exato, hein? 96 por 32 vai dar três vezes, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Sobrou 0. O que eu faço? Abaixo o próximo valor. Quem é o próximo valor? 0. Baixa o 0. Baixei o 0. Quantas vezes come lá? Nenhuma. Preciso colocar o 0 lá, porque eu abaixei um número e não deu para dividir. Vou abaixar o próximo número, que é quanto? 6. Baixei mais um. Ainda não deu para dividir. Outro 0 lá. Agora sim eu abaixo o próximo, que é 4. 64 dividido por 32 vai dar? duas vezes, duas vezes 32, 64. Aí sobrou zero. Deu uma divisão exata. 23.002. mil Cuidado com os dois zeros lá no meio, pelo fato de você baixar número e não dá para dividir. Tem que colocar zero lá. Vou mais um aqui. Coloquei mais um, só para a gente entender um pouquinho aqui finalzinho e ver os exemplos que podem dar dízima periódica ou não. Nesse caso aqui, 751 dividido por 0,3. Primeira coisa, eu percebo que esse tem vírgula e aquele não tem. Para igualar, coloco um zero lá, a vírgula já era. Claro que este zero da frente também já era. Você vai simplesmente dividir por 3. 7 por 3, duas vezes, 2 vezes 3, 6, sobra 1, Abaixo 5. 15 por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, sobra 0. Olha a regrinha de novo, abaixa o 1, o 1 cabe quantas vezes no 3? Nenhuma, como eu baixei o um número e não dei para dividir, eu tenho que colocar zero lá. Agora eu posso baixar o próximo, 10. 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. Você vai acrescentar um zero e aí ah, não vai colocar zero. Eu só acrescentei o um zero e deu para dividir. É quando você acrescenta o um zero e não dá para dividir que você vai colocar zero lá. Eu vou acrescentar um zero lá. por acrescentar o um zero, eu coloquei vírgula. 10 dividido por 3, 3. Vai dar 9 de novo, vai sobrar 1. Um, Quer dizer, isso aqui vai dar uma dízima periódica também. Resultado dessa divisão. 2.503,33 dízima periódica, beleza? Espero ter ajudado você com algumas ideias da divisão e com algumas pegadinhas da divisão que a gente costuma cair com certa frequência até. Até uma próxima oportunidade para a gente trabalhar um pouquinho mais com matemática básica e ver as nossas deficiências lá onde a gente começou nosso estudo da matemática. Até mais!